Você quer entender o que é essa jossa de perfil engenheirado que tá todo mundo falando? É porra, que porcaria essa de perfil engenheirado, gente? Engenheirado, estique, o que é isso, cara? O que, que é isso? Bom, se você não conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado da construção, ó, faz tempo. Na verdade, construção, a sequência de especialidade, de cimento, concreto, eu não sei de nada. Essas formas aqui de madeira e areia, eu também não sei de nada. Eu não pergunta disso, não. Não pergunta disso, que eu sei de ação e eu tô aqui pra falar pra você, explicar pra você a diferença do perfil engenheirado e o perfil stick, e mostrar no detalhe o que, que é cada um deles. Então vamos lá, vamos, vamos por partes, como diria Jack Estuprador, como né? O <risos> que que acontece? Aqui atrás a gente tem os perfis engenheirados já montados, e aqui atrás a gente tem os perfis soltos. E aí eu vou te explicar, o que que acontece? O perfil engenheirado, ele é um perfil que já vem todo cortado, tá? Com os furos e identificado. A montagem dele, né, é muito simples. A gente tem um projeto, a gente tem que ter um projeto, e em é engenheirado por causa disso. Você só consegue ter esse perfil se um engenheiro fizer o projeto. Por isso que a galera chama de engenheirado. Eles vêm marcados, furadinhos, bonitinhos, prontos pra você montar. Então você tem um desenhozinho, como se fosse um mapa. E aí a partir desse desenhozinho, você vai montando o seu quebra-cabeça. Você vai montando todas as pecinhas. E aí você consegue ter os elementos. Elemento de parede, elemento de treliça e elemento de tesoura, que é o que a gente tem aqui atrás. E eu vou mostrar agora um detalhe, um encaixezinho pra você, viu? Então, ó. Aqui, por exemplo. Esse aqui, ó. É a peça beirada. 401, tá vendo? Então a gente tem o um perfil, ele já é cortado você tá vendo? Vem cortes já, porque ó, é uma peça passando a outra e aí você tem, além da, do elemento isso aqui a gente chama de elemento, né? No caso seria um beiral, um painel a gente tem as pecinhas, por exemplo essa, essa pecinha aqui ó, se chama x 1 FLX1, alguma coisa assim, agora eu não tô, não tô enxergando, viu gente? E aí além de você ter já o corte e as pecinhas identificadas você tem os furos que você consegue ver como é rebaixado aqui ó, tá vendo? É rebaixadinho, Para você você só botar o parafuso, tá vendo? O parafuso vai e faz a furação. Além disso, você tem outras marcações no engenharado. Tipo, tá vendo que essa peça aqui tem uma linhazinha aqui? Isso é como se fosse um amassadinho. A própria máquina já faz um amassadinho e aí automaticamente a peça já passa mais fácil uma dentro da outra. De uma maneira que também não fique folgado demais. Entendeu? Por quê? Porque você não pode ficar folgado demais se não estuda range. Então ela já vem toda já furadinha, marcadinha e do tamanho certo. Você não precisa cortar nada. É só você encaixar Chá e é parafusar. Agora, isso é o perfil engenheirado. Quando você trabalha com perfil stick sem ser engenheirado, você tem várias, né? Barras de 3 ou de 6 metros. E ela tem esses furos de serviço. E elas não vêm identificada. Você tem que cortar. Isso aqui é engenheirado, tá? Tanto que tá marcado aqui, mas eu vou fingir que não é, não. E aí você tem que cortar do tamanho que você vai precisar. E aí, qual é a desvantagem? Você gasta muito disco, né? Você gasta muito corte. E aí, por exemplo, coisas mais complexas, tipo esse aqui, ó. Esse aqui vai ser uma tesoura, tá vendo? Aqui, ó. Tês. 402, aqui é uma tesoura. Aqui provavelmente é o espaço pra calha. Então esses encaixes assim, ó. Quando você faz no perfil em vara, normalmente você não consegue fazer com essa excelência. Olha como é que fica bacana. Bem diferente, né? Fica bem bacana mesmo. Eu gosto muito. Então os perfis engenheirados são basicamente assim. Você vai já com tudo marcadinho. Ó a Treliça, como é que fica. E aí, ó. O lábio já vem cortado, né? Uma diferença grande também é que o engenheirado ele vem todo como montante. Quando você trabalha com o perfil em vara, vem montante e vem guia, né? A guia e é só ua. Como se não tivesse esse lábio em lugar nenhum. E é o pessoal da fábrica normalmente é pra eles mandam um desenho junto. Ou a gente fazendo bagunça. <risos> Manda um desenho junto pra gente montar. Então de botar aqui, eu não vou fazer bagunça no negócio dos outros, não. E esse é o perfil engenhado, tá vendo? E a montagem se torna muito mais simples, viu? Muito mais simples. Você consegue trabalhar com poucos profissionais, mais ajudantes. Que vem tudo identificadinho, gente. Só passar perfil, botar no furo. Encaixou o nomezinho, identificou. Então basicamente o cara vai ter que ler o projeto e fazer essa etapa. É bem simples mesmo. Não tem mistério. Essa vantagens, uma das características, literalmente que você vai ter, do sistema engenheirado lógico, o perfil engenheirado é melhor pra tudo, não, tem locais, por exemplo adaptações, reformas, que você não tem precisão, então aquela história de vir o perfil já cortado também certo, não vai rolar muito nessas áreas é melhor usar o perfil em vara mesmo, ao invés do engenheirado mas aí é um caso, mas você tem que sempre analisar qual maneira que você vai trabalhar, ali ó ali ainda tem uns perfis em vara, sempre você vai ter, às vezes, que tá trabalhando misto, viu gente você vem sincero, às vezes vai ter que trabalhar misto e até tudo isso eu falo muito para os meus alunos. Meus alunos eu falo lá, por exemplo, no Bundo Steel Frame, é um curso online meu, que dá todo o embasamento de tudo que você precisa saber sobre Steel Frame e automaticamente te ajuda a vender o sistema. Porque quando você cons consegue começar a entender bem como é que ele funciona, você consegue vender ele. É automático, viu? <risos> lá eu falo sobre tudo isso, sobre as vantagens, sobre as desvantagens, as características, a diferença e te ajuda em tudo isso. Então o Bundo Steel Frame literalmente é um curso que vai te ajudar a alavancar as suas vendas, o seu negócio e vai te dar todo o embasamento que você precisa para fechar grandes obras como essa, que eu tô aqui Hum, tá curtindo, tá gostando? Não deixe de dar seu comentário, seu like, compartilhar com os colegas. Deus, tomara que ninguém tenha caído na obra. Deixar o seu like E também tem outra coisa Eu compartilho também Muitas informações Através da minha lista VIP de WhatsApp Não deixa de entrar na lista de VIP do WhatsApp Você clica aqui embaixo E manda uma mensagem Joana, me salva aí na lista VIP É a nossa lista de transmissão Que a gente compartilha notícias Exclusivas em primeira mão É a galera VIP mesmo Então tudo que tiver de novidade No mercado A gente vai lá Pra lista VIP Não deixa de se cadastrar E continuando os pessoal aqui comigo Helena invadindo Nossa casa em São Paulo Essa obra Vai ficar top Depois eu volto aqui Quando tiver chapeado Você vai ver só essa casa pronta.